Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, sou advogada em Direito Bancário. Siga meu canal se você estiver gostando aqui das dicas. Vamos falar sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito foi para o rotativo e os juros estão insuportáveis. E agora, o que a gente faz? O que são esses juros? É legal essa cobrança? Olha, eu vou te falar o seguinte. É legal a cobrança de juros nesses patamares porque estão na média de mercado, tá? É, os tribunais entendem que os juros flutuantes podem ser cobrados pelo banco, mas desde que encontram-se na média de mercado. E os juros de rotativo, de cartão de crédito, são os maiores que se podem encontrar no mercado. Então fique atenta, tá? Você fique atento. É, no caso de não conseguir pagar o valor total da fatura cada uma parte, o restante você vai pegar e entrar no rotativo, significa que você está pegando dinheiro emprestado do banco e no cartão de crédito vai ficar bem pesado estes juros, tá? Além dos juros tem a multa e os juros demora, tudo acumulado. Então vamos aí. Ficar atentos nesse final de ano com o nosso cartão de crédito. Bom dia, obrigada!